Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a concordância verbal. Iremos ver o funcionamento dos verbos nas frases do nosso português. Você lembra o que é um verbo? Bom, Os verbos são estruturas gramaticais que geralmente representam ações, estados ou fenômenos, como, por exemplo, o verbo gostar, que podemos encontrar em diferentes frases, como meu irmão gosta de vôlei, meus irmãos gostam de vôlei ou eu gostava de vôlei perceba que são frases diferentes, mas com o mesmo verbo gostar, que também, por sua vez, aparece de maneiras diferentes, a depender da frase. Bom, é isto que nós iremos estudar hoje, a concordância verbal. Bom, ainda com estes exemplos, vamos encontrar algumas semelhanças e diferenças nessas frases que nos apontem algum entendimento sobre o verbo gostar. Aqui nós temos o seguinte: meu irmão gosta de vôlei. Bom, se o verbo é a palavra gosta, devemos pensar quem gosta do quê? Para entendermos o conteúdo da frase, certo? No caso, temos logo em seguida a palavra vôlei, indicando para a gente que alguém gosta deste esporte. E esse alguém, no caso, é o irmão, o sujeito da frase, ou seja, está se referindo a alguém no singular. Já o exemplo seguinte é um pouco diferente, por mais que a frase seja parecida. Nele, não trato do meu irmão, mas sim dos meus irmãos. São eles que gostam de vôlei, percebe? Essa palavra também vem do verbo gostar. E está aqui, neste caso, diferente do nosso primeiro exemplo, concordando com uma palavra que está no plural. Logo em seguida, a frase muda um pouco, porque eu não estou falando de uma terceira pessoa, como o meu irmão ou os meus irmãos, mas sim de mim próprio. Ou seja, estou usando o verbo gostava, neste exemplo, na primeira pessoa do singular, no passado. Percebe as diferenças? Um verbo precisa concordar na frase com o número a que se refere, seja no plural ou no singular, com o tempo a que se refere, seja no presente, como em gosta, ou no passado, como em gostava, e com as pessoas a que se refere. Se eu estiver tratando de mim mesmo, por exemplo, estou usando a primeira pessoa. Se eu estou falando de um você, estou usando a segunda pessoa. Se eu estou falando de um eles, estou usando a terceira pessoa, como, por exemplo, em meus irmãos. Eu trouxe mais alguns exemplos para que a gente consiga visualizar de uma outra forma o funcionamento dos verbos em uma frase. e como eles concordam com os outros elementos dessa frase. A primeira frase diz o seguinte, todos escalaram até o topo da pequena colina, como faziam todos os anos. Bom, Aqui a gente consegue perceber alguns verbos, você consegue identificar com que eles estão concordando? Os verbos escalaram e faziam se referem a uma mesma palavra da frase, a palavra todos, todos que escalam a pequena colina. No outro trecho da história, temos outros verbos concordando de maneira diferente. O elefante estava sentado e tinha uma pergunta delicada a fazer. Bom, os verbos estava e sentado fazem referência a um mesmo indivíduo, o elefante, concordando com ele no singular. Percebe? Se não fosse apenas o elefante, mas também o macaco que estivessem sentados, a conjugação verbal seria diferente. Bom, eu Vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido como funciona a concordância verbal e que devemos estar sempre atentos às outras palavras da nossa frase para utilizar o verbo. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!